Como você se comunica? Você se comunica bem? A boa comunicação é aquela que é passada de uma maneira clara e de fácil entendimento de quem a recebe. O sábia história árabe, nos conta que um sultão Sonhou que havia perdido todos os dentes da boca. Ao acordar, desesperado, pediu que chamassem o um adivinho para que interpretasse o seu sonho. O adivinho então respondeu, Que desgraça, senhor! Para cada dente perdido é uma morte de um parente seu. Indignado, o sultão respondeu, Como ousa? Como ousa interpretar o meu sonho desta maneira? Isso é um absurdo! Fora daqui! E pediu que lhe dessem 100 chicotadas e que chamassem um segundo adivinho. Este outro, ao ouvir a mesma história, respondeu ao sultão. Felicidade, senhor! Isto é o que lhe espera. Você haverá de sobreviver a todos os seus parentes. A fisionomia do sultão então mudou e um sorriso iluminado surgiu. Em gratidão, pediu que lhe dessem cem moedas de ouro. O adivinho, então, indo embora do palácio, foi parado por um empregado que resolveu perguntar. Como assim? Você interpretou da mesma maneira que o seu colega, só que ele recebeu 100 chicotadas e você sem moedas de ouro. O adivinho então respondeu, Ora, tudo depende da maneira que você diz as palavras. E assim é o nosso desafio dia a dia, um dos grandes desafios da humanidade, a comunicação. E aí eu te pergunto, como você se comunica? Você se comunica bem? A boa comunicação é aquela que é passada de uma maneira clara e de fácil entendimento de quem a recebe. A boa comunicação faz com que a gente fique melhor, mais equilibrado e que consiga ter boas relações dentro e fora da empresa. E você? Como você vai começar a se comunicar daqui para frente? Pense nisso e até o próximo Chá de Reflexão!